sopa Será que tem? Alimborar. Será que tem? Napolimpa. Será, Será que tem? Repolho. Será que tem? Miolho. É um, é dois, é três. O que, que tem na sopa do